Já me segue no Twitter. Abruoficial. Todos os comentários neste vídeo são cantadas. Entra no grupo do Discord que está na descrição e inscreve-te no canal.